Agora é o ponto mais importante de todos: principais diferenciais. Você consegue hoje já observar algum? É, eu penso bastante nisso porque tem muito curso de Excel. Eu, eu dei uma pesquisada assim. Eu sou, inclusive, apaixonado por alguns, assim, né? Que eu, eu gosto das pessoas que apresentam. É, e eu acho que os principais diferenciais. Eu não consigo enxergar exatamente, mas eu acho... Porque, assim, focar na carreira, a gente vê algumas coisas. É, a gente já tem alguns que já focam nessa parte de te ajudar a fazer um LinkedIn, de é, ter esses outros bônus. Mas eu acho que a, o, um dos principais diferenciais que eu enxergo é a parte mesmo de organização de dados e entender um pouco da análise, da análise de dados. Porque, hoje em dia, a gente monta um Excel de qualquer jeito e vai para frente de qualquer jeito. E aí, na hora que você vai pegar ele de volta, né? você pega uma planilha, você vai pegar ele de volta, você não entende nada nem do que você fez. Não sabe de onde veio os dados, não sabe para onde vai. Então, essa organização, essa clareza, principalmente é, com relação a erros, se eu errar aqui, o que eu faço? Para onde eu vou? É, que tipo de erros possam acontecer? Isso eu acho que eu vejo pouco. É, eles fazendo erros, principalmente com relação é, a... É, as empresas, né? Por causa da minha experiência, eu sei onde eu errei. Então, essas são as coisas que eu vejo como diferencial. Legal. Então, essa parte é a mais difícil, tá? Uhum. E isso vai vir, provavelmente, com a prática. Onde você vai começar a, a essência do seu método, ela vai começar a florescer e você vai ver o feedback da galera. falando: nossa, porra, agora eu entendi, finalmente. Você faz de uma maneira muito mais simples. É, nossa, agora eu entendo. Sabe, você vai começar a receber alguns feedbacks ao vivo, mesmo na hora que você pegar na mão, ajudar a galera, que vai. Você começar a escutar demais isso, você vai falar: opa, aqui tem um diferencial.